E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de intervalos de tempo. E eu vou parar exatamente onde eu terminei a última aula. E, pensando nisso, será que nós conseguimos fazer um planejamento semanal das matérias que nós estudamos na escola? Então, eu vou criar uma tabela aqui e, nessa tabela, eu vou colocar os dias da semana, as disciplinas que você estuda em cada dia e a quantidade de horas de estudo. E o primeiro dia da semana é o domingo. O segundo é a segunda, a segunda-feira. O terceiro dia é a terça-feira. O quarto é a quarta-feira. O quinto é a quinta-feira, o sexto é a sexta-feira e o sétimo e último dia é o sábado. Então, pense, no domingo você não estuda, então, aqui não vai ter nada, nem mesmo quantidade de horas de estudo. Agora, na segunda-feira, digamos que você estude matemática e a quantidade de horas de estudo de matemática sejam 2 horas. Já na terça-feira, você costuma estudar português e também a mesma quantidade de horas. Na quarta-feira, você estuda geografia e a quantidade de horas de estudo é 1 hora. Já na quinta-feira, você estuda ciências, e você também estuda uma hora de ciências. E, por fim, na sexta-feira, você estuda história, e a quantidade de horas de estudo é uma hora também. Ah, no sábado você também não estuda, né? Por isso, não vou colocar disciplina aqui, nem quantidade de horas de estudo. E, aí, eu te pergunto, além dos dias da semana, você consegue perceber algum outro intervalo de tempo? Pause o vídeo e tente responder. Olha, o que eu fiz aqui foi pegar cada dia da semana e pegar um pedacinho de hora para estudar cada uma dessas disciplinas aqui. E nós vimos anteriormente que um mês pode ser dividido em semanas e as semanas elas podem ser divididas em dias. E o interessante aqui também é que os dias eles podem ser divididos em horas. Isso porque um dia ele é dividido em 24 horas. Então, o que eu quero dizer com isso é que o tempo ele pode ser dividido de diferentes maneiras, ou em meses, semanas, dias, em horas, e até mesmo em minutos. E entender esse intervalo de tempo te ajuda em suas tarefas diárias. Por exemplo, se você tivesse essas aulas aqui, quantas horas de matemática você iria estudar em uma semana? Olha, eu só estudo matemática na segunda-feira. Nos outros dias, eu estudo outras disciplinas. Isso significa que eu tenho uma quantidade de horas estudadas de duas horas. Então, durante uma semana, eu estudo matemática por duas horas. Agora, em um mês, quantas horas de matemática você irá estudar? Vamos supor que eu queira contar a quantidade de horas estudadas de matemática no mês de maio. Então, eu tenho o meu calendário aqui, e ele estuda todas as segundas por duas horas. E se eu contar no meu calendário, eu tenho uma, duas, três e quatro segunda-feiras ou seja, duas horas aqui, mais duas horas aqui mais 2 horas aqui e mais 2 horas aqui. Ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 2. E se eu juntar essas duas quantidades aqui também, duas quantidades com duas quantidades dá um total de 4 quantidades. E se eu juntar essas duas quantidades aqui, eu também vou ter quatro quantidades. E se eu juntar os dois, eu tenho um total de oito quantidades. Ou seja, eu vou estudar matemática no mês de maio por oito horas. Ou seja, a quantidade de horas estudadas de matemática no mês de maio são oito horas. Mas, claro, isso no mês de maio. E isso pode variar de mês para mês. E se, em vez de eu contar as horas, eu quisesse saber a quantidade de dias que ele vai estudar no mês de maio. Eu posso subir de novo e ir no meu calendário. Como maio começa no dia 6, nós temos 1, 2, 3 e 4 dias que ele estuda matemática, ou seja, as segundas-feiras. Então, em um mês, ele vai estudar matemática em quatro dias. Então É por isso que é importante você entender as divisões de tempo, ou seja, os intervalos de tempo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado com isso. Até a próxima, pessoal!